Boa tarde a todos. Meu nome é Edson Laranjiras. Sou coordenador do curso de Introdução a Projetos de Educação à Distância em Saúde. Este curso está na versão 2.0. Desejo a todos vocês que estão inscritos e participando deste curso. Bons estudos e bom acompanhamento do curso. Sabemos que acompanhar um curso à distância não é tão trivial, porque todos nós temos muitas atividades, mas faz parte da vida. Então, boa sorte, bons estudos e conte conosco.